Eu nem ia comentar essa notícia, mas como tanta gente está me mandando ela, eu acho que vale a pena fazer um vídeo. Né? Aqui, ó, o homem compra 27 dólares em bitcoins e quatro anos depois eles valem quase 1 um milhão de dólares. Isso aqui não me surpreende. É, por quê? Porque é algo que eu já venho falando nos últimos vídeos. Né? No caso, a história desse norueguês aqui, Christopher Cocker, ele comprou em 2009 27 dólares em bitcoins, né? comprou cerca de 5 mil bitcoins. E aí, quatro anos depois, ou seja, 2013, quando teve aquele aumento significativo do valor do Bitcoin, ele descobriu que ele tinha quase um milhão de dólares. O resultado, né, ele comprou, comprou um apartamento né, e, enfim, a notícia está tá se espalhando aí rapidamente. Né? Ou seja, é interessante porque é o que eu venho falando né, há um tempo e muitas pessoas são céticas, fazem piadas, não acreditam, mas isso aí é a teoria... Comprovada na prática, né? Eu o que eu, o que eu falo está correto. Eu sei que está correto. Teoricamente, o Bitcoin ele atende aos critérios da Escola Austríaca de Economia, né? Ele é uma moeda limitada, no máximo 21 milhões de bitcoins, divisível em dois quadrilhões de unidades atômicas. Uh, ele não pode ser falsificado e pode ser enviado para qualquer lugar do mundo instantes, né? É até interessante para os parceiros do, do Google, é, quanto tempo que vocês demoram para receber o pagamento do Google? Em né? cerca de cinco dias, às vezes uma semana, né? o Bitcoin você receberia instantes. Então é muito melhor. Né? Então eu quero eu quero explicar para vocês, ó, seguindo o gráfico aqui. Como é que isso é possível, né? As pessoas ficam impressionadas. E isso é o, o valor de um exemplo prático, porque eu posso fazer mil vídeos explicando a teoria e ninguém acreditar. Mas quando tem um exemplo prático, as pessoas ficam de queixo caído. Mas não é para se impressionar, isso aqui é previsível. Uh, então, por exemplo, aqui eu só tenho até 2011, mas em 2009, quando o Bitcoin começou, não tinha valor nenhum. tá? Depois foi tendo valor no nível de centavos. Né? depois foi, foi aumentando, então essa época aqui era não só bom em 2009, né? e, e depois uh, era não só muito fácil minerar, porque a dificuldade era baixa, né? conforme o tempo a dificuldade vai aumentando, uh, como também era bem mais barato para você comprar, né? tanto é que ele comprou em 2009 5 mil bitcoins com apenas 27 dólares. Né? Hoje, se você for comprar 5 mil bitcoins, só fazer a multiplicação. Está é, cerca aí, mais ou menos de 480 reais ou 500 reais. Então, faça as contas aí para você ver quanto você gastaria. Né? Ah, então, aí, ou seja, com o tempo, ó, chegou em dezembro de 2012. Né? Aqui eu lembro que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre Bitcoin. Estava valendo cerca de 13 dólares, mais ou menos. Né? E aí em 2013 teve essa subida aqui. Tá? Isso aqui foi motivado principalmente por aquela crise lá do, do Chipre, que eles estavam ameaçando é, meter a mão no, no dinheiro lá dos, dos poupadores lá do Chipre, né? de quem tinha conta lá. E muita, muitos críticos aí do Bitcoin adoram usar esse evento aqui para falar que a moeda é muito volátil e não merece crédito. Mas eles não entendem que isso aqui, um dos motivos de, dele ter subido a 266 dólares e caído é porque... Por deficiência do, da própria bolsa, dessa bolsa do Japão, MTGOX, que até então era a mais popular, né? hoje ela já está um pouco decadente, uh, já está sendo superada por várias outras, mas ela não aguentou o número de requisições. Né? E o, o lag, né? o atraso, foi tão grande que gerou um monte de vendas em assim, pânico, né? e aí despencou o preço. A pessoa achou que ia perder muito e falou, melhor eu perder com um pouco de prejuízo do que muito. E aí foi aquela, aquela, aquele famoso Panic Cell, né? a venda de pânico, uh, ou baseado no pânico. Então tá, mas ninguém fala depois ó, como que ele se manteve praticamente assim ó, constante, com variações bem menores e agora subindo. Né? Agora está subindo por quê? Porque os chineses estão comprando muito Bitcoin. Né? O Baidu, que é o, seria o Google da China, anunciou que, que vai aceitar Bitcoin para alguns de seus serviços, mas enfim, uh, tem o um interesse aí da China, né, isso é claro, isso a gente pode comprovar que eles estão realmente, o, as bolsas da China estão movimentando muito. Então isso fez o, o valor subir, tá? De novo, repetindo, Bitcoin não depende de bolsa nenhuma, não depende de site nenhum, tá? Não depende de nada, o Bitcoin pode existir sem nenhum site, sem ninguém, tá? É descentralizado, como eu falei, não depende de banco central, de nada. Então tá. Aí você fala, bom, então, a, a, qual é a boa notícia, então, já que você comentou o caso desse, desse, desse norueguês, né, que ele sirva de exemplo aí para mostrar na prática por que vale a pena comprar Bitcoin. Né? Lembrando que o Bitcoin não é só para investimento, ele é uma moeda de troca, mas ele também é um investimento. É tá? isso que você tem que entender. Então, a boa notícia é que você pode repetir isso que ele fez, tá? em outra proporção, mas pode. né? Hoje o Bitcoin está cerca de 210 dólares, tá? Aqui no Brasil quase 500 reais. Aí você fala, ah, mas como é que eu vou comprar um Bitcoin, não tenho 500 reais? Você pode comprar fração de Bitcoin. Você pode comprar 10 reais de Bitcoin, 20 reais de Bitcoin, o quanto você quiser, entendeu? Mesmo que você seja cético, compra lá então, que seja, compra 50 reais de Bitcoin e, e deixa lá. E vê o que vai acontecer daqui a 5 anos. Né? Eu desafio aqui... Alguém voltar daqui a 5 a 10 anos e mostrar que eu estou errado. Porque esse vídeo vai ficar aqui para sempre. Tá? Então eu estou desafiando os céticos a me provarem que eu estou errado no futuro. Quem comprar hoje vai se dar muito bem no futuro. Quem não comprar hoje vai se arrepender profundamente. Não foi por falta de aviso, porque eu estou cansado de avisar. Então no Brasil, como é que você compra Bitcoin? Eu vou te mostrar os meios mais fáceis. Tá? Por exemplo, você pode usar as bolsas. Tem o Bitcoin to you. Uh, que é uma das bolsas aí que, que você pode usar para comprar? Tem o Mercado Bitcoin, que ele também trabalha com Litecoin, né? Ó lá, aqui ele mostra a cotação também. Você pode comprar tem o Bitification, essa aqui é menor, mas também dá para você comprar. Tem o Local Bitcoins, que esse aqui a ideia seria você comprar direto com, com alguém, né? Mas nada impede que você faça o, essa transação. Inteiramente pela internet, ou enfim, ou, através de banco, né? Tem um sistema chamado de scroll, né? Que a gente chama de scroll, que é como se fosse um mercado pago. Você envia o dinheiro, a pessoa só vai receber depois que ela cumprir a sua obrigação de mandar os bitcoins, né? Enfim, é tudo isso. Você não só pode comprar, como vender bitcoins também, entendeu? É, deixar claro aí que os bitcoins não, não são um caminho só de, um, de uma via. Muita gente fala assim: ah, mas como é que eu vou comprar não sei o que com bitcoin? Se você precisar de reais, você vende Bitcoin. tá? Agora, o ideal no futuro é que todo mundo trabalhe com bitcoins e aceite bitcoins. Isso vai acontecer é, gradualmente. Ninguém vai ser forçado a aceitar bitcoins, mas a pessoa vai usar bitcoins porque ela vai ver que é uma vantagem. Ou seja, é algo extremamente voluntário. Né? E essa é a beleza do bitcoin. E uma outra opção aqui é o Bitstamp, que essa aqui é da Europa. E ela aceita depósito via alguns bancos, né? O se eu não me engano, boleto também. E você pode comprar lá. Então você tem que comparar as taxas e ver qual compensa mais e fazer aí a sua a sua compra. É, enfim, é, é a dica que eu estou dando, tá? Os fatos estão aí. Esse tipo de notícia vai acontecer cada vez mais, tá? Isso aqui não é novidade nenhuma. E então, pessoal sejam inteligentes, sejam espertos tá? Quem, o Bitcoin ele, ele é um sucesso porque não é porque ele foi a primeira moeda digital descentralizada isso também, ele tem um mérito técnico mas o principal motivo do sucesso do Bitcoin é porque ele segue a, a, a teoria da escola austríaca de economia tá? ele não é uma moeda que vai ser inflacionada para sempre como os governos estão fazendo uh, imprimindo moeda, inflacionando uh, o verdadeiro o significado de inflação é a expansão da oferta monetária. Isso aí o Brasil faz muito. né Os Estados Unidos também. É, então, eles desvalorizam as, as suas próprias moedas. O Bitcoin é o contrário. Ele, ele vai ter essa, digamos assim, a gente pode chamar de uma pequena inflação até completar 21 milhões de Bitcoins e depois acabou. É só aquilo. Ou seja, é, é algo que se você não vai gerar mais Bitcoins depois de 21 milhões então o, o valor dele vai ser cada vez maior. Tá? Isso é ótimo para todos, isso é excelente para a economia e excelente para quem tem, tá? porque ele incentiva a poupança, que é o que a gente precisa para a economia. Ao contrário, hoje o governo ele não incentiva a poupança, ele incentiva é que você gaste, que você se divide, que você pegue crédito, enfim, é, gerando mais e mais inflação. Então é isso, esse é o, é o motivo do sucesso do Bitcoin e, e esse é o meu vídeo comentando essa notícia e por que você deve comprar Bitcoin. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí que eu respondo, eu esclareço aí qualquer dúvida que vocês tiver, porque esse é o assunto mais importante hoje. Inclusive um recado para todos esses aí que protestam, né, esses aí que adoram arrebentar tudo. A melhor forma de protesto e talvez o maior ativista de todos os tempos foi o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Isso é ativismo de verdade. É ativismo que não usa coerção, usa inteligência. E o Bitcoin tem um poder enorme tá, de tirar o poder do, do Estado e devolver o poder para você. Tá? Porque você não vai ter que depender mais de, de banco, de nada. Você é dono da sua renda, você é o seu banco. E ponto final. Isso devolve o poder para o indivíduo. Isso aí é extremamente revolucionário e eu fico impressionado que muita gente não percebeu. Quando cair a ficha dessas pessoas, elas vão, elas vão falar Caramba, por que, que eu fui tão burro de não ouvir o que o Daniel Fraga falou? Mas é isso aí, eu vou continuar falando. Né? Então, boa sorte e... E compre bitcoins, invistam, tá? E, e já deixar claro para quem tá quer saber: 95% até mais do que eu tenho tá em bitcoin, tá? Tamanha confiança que eu tenho em bitcoin, só para você ter uma ideia aí. Ah, outra informação que eu já falei em outro vídeo, mas faço questão de repetir: olha essa previsão do valor bitcoin no futuro, né? Não é, é que seja 300 dólares, 500 dólares ou mil dólares. Vai chegar a 100 mil dólares, ou quem sabe até 1 milhão de dólares por Bitcoin. Por isso que eu falei, dá para repetir o que esse norueguês fez. Basta você comprar hoje. Então a escolha é sua. O futuro depende das suas escolhas no presente.